A minha cabeça pedia propaganda, eu respirava propaganda o tempo todo. Sempre achei difícil, fechado. Eu não conhecia direito o que era a rotina de propagandista, eu não tinha noção nenhuma da rotina de um propagandista. Eu fiz dois cursos presenciais de capacitação em propaganda médica. Eu achava que o curso é de você iria assistir vídeos e mais vídeos a, a benchmark ele vai muito além de um curso não é aquele curso regradinho com os cursos um robô é cada dia você sente mais vontade de estudar e de distância esse curso não tem nada porque eu não aprendi só o que era rotina de propagandista eu aprendi a ter autoconhecimento eu aprendi a valorizar os meus pontos positivos a valorizar a minha história qualidades que eu não sabia que eu tinha eu descobri qualidades que eu achava que eu tinha eu potencializei Desenvolve técnicas comportamentais Porque a gente tem vivência com pessoas da indústria Porque a gente faz um networking muito bacana Porque todo mundo se ajuda Os bens se ajudam Como se fossem amigos de longa data É Uma plataforma gigante com várias pessoas que estão ligadas ao meio Você consegue estudar no seu tempo Nós somos provocados, nós somos desafiados Não existe respostas prontas Não tem certo ou errado a equipe é maravilhosa. Gerentes que são atuantes. O melhor de tudo foi ter entrado na indústria sabendo que eu não tinha surpresas. E é isso que a indústria cultura. Cara, é muita informação. Eles capacitam a gente pra vida. Mudou a minha perspectiva pessoal e profissional. O seu SUI. É nota o Celso é uma pessoa que tem uma performance excepcional. A minha experiência foi maravilhosa, foi transformadora. É um curso maravilhoso. Todo o desenvolvimento que eu tive dentro da Benchmark me ajudou muito. É muito bom. Um valor gigantesco. Eu surpreendi. muito. Aconselho aqueles que estão buscando um aprimoramento. E eu recebi muito mais do que imaginava. O melhor investimento que eu fiz na minha vida. Então eu me sinto uma profissional completamente capacitada para o setor farmacêutico. Hoje eu estou muito feliz graças a Benchmark. Sou propagandista da USK Dermatology. Eu sou propagandista da indústria farmacêutica. Estou na indústria farmacêutica. E se você tem dúvida se eu consegui meu objetivo, pesquisa aí quem que é o gigante azul que você vai descobrir agora onde eu estou.